E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Sol para valer, calor também, clima abafado, temperaturas passando dos 30 graus em todo o estado de São Paulo. 32 no litoral, na capital 31... No interior do estado, até 35 graus no norte do estado. Temperaturas elevadas, clima abafado e à tarde entre o centro do estado e divisa de Minas Gerais, chuvas isoladas. Fim de semana aproveitável com sol. Não esqueça um bom filtro solar. Índices de raios ultravioleta estão elevadíssimos, queima para valer. E vamos ter aí chuvas e trovoadas isoladas ganhando intensidade no fim de semana todas as tardes, principalmente no domingo. Então aquela chuva isolada da tarde dá um refresco, mas depois o clima fica abafado de novo. Grande abraço a todos! O aumento tempo!